Uh, se calhar perde-se mais tempo com coisas que antigamente se achavam que eram completamente supérfluas e que se conseguia construir, fazer boa arquitetura ou fazer boa o que quer que seja com qualquer produto ou serviço um, e, e, e ultrapassavam-se determinados problemas de uma forma que... Não há ferramenta para ultrapassar isso portanto isto vai ter de ir assim. E, e agora passou a haver ferramenta. Então vamos focar-nos imenso a resolver aquela questão e de repente tu olhas para o final e diz assim, está bem, se calhar tens aqui um A, seja na minha, na minha área um, sei lá, um pormenor muito XPTO e não sei o quê, que resolve imensos problemas, uh, mas tiveste tanto tempo a detalhar este problema, a detalhar e a, e a investir nesta solução, que te esqueceste do resto e deixaste de olhar para o resto, porque te focaste imenso numa coisinha tão... E eu imagino que isto aconteça em todas as áreas, que é, olha, eu tenho efeitos especiais num filme espetaculares, é, vá, mas depois não olhei para o conteúdo do filme, para o, para o argumento, não, olha, tenho espetaculares, mas o argumento é uma porcaria. E é isto, não é? Se calhar o mundo digital vai-te permitir a uma maior facilidade conseguir fazer uns efeitos especiais muito bons, é, mas se calhar depois não se olhou, foi para o argumento. Ou seja, não é melhor nem pior, tem outros problemas. Se calhar há filmes em que antigamente tinham péssimos argumentos. Não estou a dizer que tudo o que não tem efeitos especiais tem bons argumentos. Mas existe esta dualidade.